Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser as nossas férias. É, a gente já está aqui com o carro pronto, nós vamos é, para algum lugar e aí eu vou mostrando para vocês como foi todo o processo do nosso acampamento aqui das nossas férias. Para quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Se você é novo por aqui, já se inscreve, curte esse vídeo e bora para as férias no nosso acampamento com a gente. É isso, vamos lá. Olha, gente, o carro tá abarrotado de coisa Não dá nem para ver o que tem dentro mas é tudo pro nosso acampamento para as nossas feiras tá tudo aí tudo que nós precisamos tá aqui e seguiremos se já tá preparado ali <risos> e é isso já estamos seguindo o nosso caminho é, tá chovendo hoje um pouco e tá falando que vai chover durante a semana. Mas espero que não estrague as nossas férias, né? Hum, acabou de passar ali um casal que tá fazendo a viagem é, de bicicleta. Que eu comento no vídeo é, sobre o verão aqui na Dinamarca. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá. E eu falo um pouquinho do que os dinamarqueses fazem, né, os europeus, alguns dinamarqueses gostam de fazer no verão, e é o que nós vamos fazer também essa semana, que é acampar, que é algo diferente, mas que é algo que eles fazem aqui também. E nós vamos para um lugar que nós não conhecemos, mas é mais ou menos uma hora e dez daqui, e vamos ver é, como que vai ser o lugar, se vai ter mais gente acampando lá, e como vai ser. o Simon tá dirigindo. E o carro tá abarrotado que não dá nem pra filmar e eu estou aqui plena sentadinha. Gente. E eu já aqui na minha viagem já tô comendo, então eu tô com um saquinho de, de cereja e já tô comendo. E as cerejas daqui são muito boas agora no verão, muito gostoso. E a gente já tá comendo, né, porque eu e o meu neném aqui precisamos nos alimentar. <risos> Chegamos e vamos montar o nosso acampamento aqui, ali eles tem tipo esses shelters né que é tipo, um... Ai, não sei em português mas é isso, é aquelas cabaninhas ali que as pessoas também podem colocar colchão ou saco de dormir e dormir, aí aqui, ali provavelmente onde o Simon tá indo é madeira para fazer fogueira e aqui é isso. A gente vai mostrar para vocês como vai ser aqui é, a montagem do nosso acampamento. Provavelmente vamos achar um cantinho aqui bom para nós. O Simon já tá procurando ali, ó. E vamos montar a nossa barraca. Temos água. E parece que temos um banheirinho aqui, né, gente? Oi. Hum. Aí estilo papu aqui, hein? Vê só esse banheiro. Meu Deus, se não dirigindo com a porta aberta, ó. doido. Gente, vamos começar agora a tirar as coisas de dentro do carro, se Simão já começou e a gente já começar a montar o nosso acampamento. Já deixa um like aí, hein? Não esquece. Vão ver que essa barraca ela é ela é de ar então você enche e não precisa colocar aqueles gravetinhos e tal você só coloca o você só coloca o, o ar enche ela né e aí ela vai ficar daqui a pouco ela vai ficar em pé vocês vão ver Gente, além da gente ter a bombinha pra encher a barraca, né? A gente tem essa daqui também, ó. Não sei se dá pra ver, tá focado. Por que, que ele não foca? Esse aqui é você, você coloca o ar e esse aqui você tira o ar. Então é bem legal. E é portátil e carregável. Muito bacana. E aquela tendinha ali, ó. Vai ser a tendinha pra gente tomar banho. Que aqui a gente tem de tudo. Depois eu vou dar um tour com vocês, mostrar tudo de pertinho. banheiro, é, chuveiro, barraca, cozinha e a mesinha. Estamos chegando lá. chover, mas tá muito quente. Eu tô montando lá dentro o colchão, é tudo, mas tá calor. Mas esse aqui é o vídeo de hoje e aí eu vou mostrando para vocês o decorrer da semana, o que a gente fez, fazer um tour aqui pelo acampamento, fazer um tour pela barraca e vou mostrando para vocês cada detalhe né, das nossas férias, de como que a gente é, vai curtir, aonde a gente vai e o que a gente vai fazer. E também a ideia é a gente descansar, relaxar e se preparar né, para daqui... Umas semanas, o nosso neném também tá vindo e a gente tá é, aqui curtindo juntos, eu e o Simon. E estamos bem felizes com isso. A gente agora vai comer, fazer, se alimentar e também ver aqui é, o que a gente precisa terminar de arrumar. Mas é mais ou menos isso, levantando o acampamento e depois eu mostro para vocês o decorrer de tudo, tá bom? É isso, valeu! Good job,